E agora, diferentemente de mim, ele tá fazendo terapia semanalmente, né? Eu já vejo que tem muita coisa que ele que, que às vezes fala em terapia, assim. fala, gente, olha só, o um menino com 3 anos faz coisas que eu não fazia com 6, 7 anos porque eu não tinha o suporte, né? Porque eu era uma Nossa, criança dos anos 80. Né? Então eu fui, fui considerado preguiçoso, não autista naquela época. Então, terapias fazem diferença, viu, pais e mães? É o que eu sempre falo nas minhas lives e entrevistas, é você tem que investir na independência dos seus filhos. E você consegue isso com o quê? Com a terapia e não tratar essa criança como um ser de luz que não pode fazer nada. Né? Perfeito. Cada um eu tem acho seu muito tempo. importante isso um... que fala. É. é, cada um tem seu tempo, cada um tem o seu ritmo para fazer. Mas põe a criança para pegar, pegar os brinquedos, pegar uma roupa suja e colocar no cesto, ajudar a colocar a roupa na máquina, tirar a maiorzinha, lavar a louça tudo mais. Porque isso vai se refletir no futuro. Que aí quando essa criança... quebrar, A gente não vai estar aqui para sempre, né? A gente vai morrer. Então, essa pessoa precisa ter o máximo, de, o máximo de dependência possível. Aí você pode falar, mas meu filho é grau 3, né? Não... Que independência ele vai ter? Tá, ele vai precisar de um cuidador a vida inteira, possivelmente. Mas ele precisa ter independência pra conseguir falar, olha, aqui tá doendo, eu não quero isso. Fulano de tal tá fazendo coisa que eu não gosto comigo. Então até nisso tem que ter independência. É exatamente. É, por isso que é, import... é por isso que é importante a gente investir na terapia que vai ajudar as crianças a se desenvolver melhor, né? É. Não tem tanto atraso, eu tô, tô tendo que recuperar meus... É pra recuperar não. Eu tô tendo que superar meus atrasos agora, com quase 40. E você vai conquistar a independência. Que aí você vai poder, entre aspas, morrer mais em paz, sabendo que seu filho ou sua filha está encaminhado para essa vida. E, e é uma angústia muito grande, acho que, para qualquer pai e mãe. Para qualquer pai e mãe, de como vão ficar os nossos pequenos. Agora, se esses pequenos têm atrasos, ou se têm prejuízos na comunicação, prejuízos na interação. Isso é muito potencializado, porque como é que ele vai falar o que ele não tá gostando, o que ele tá gostando, o que ele quer, o que ele não quer, exatamente o que você falou, né? E isso a gente consegue com as terapias precoces. Como que a gente faz para uma criança migrar, eliminar prejuízos, eliminar atrasos e ficar com sintomas leves, só sintomas leves, forçando esse cérebro. A conseguir novos desafios, novas redes, novos comportamentos que não existem Porque se existissem, não seria prejuízo de autismo, né? E o que faz isso? As terapias As terapias que fazem os estímulos, a forma de estimular corretamente, né, baseado em terapia, baseado aí na ciência a aba, a forma de estimular é que faz o cérebro forçar novos caminhos que não existiam antes e faz novas redes neuronais. É esse que é o segredo, esse é o truque das terapias, né?